Começou e pronto. Ah, então eu falo só: Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Essa bosta de canal. Com esse jogo. Ai! Já tá ficando doidinho, hein Ou oh, não? Ou. Oh. <risos> ah, coiando pra mim. levando na bunda. Ah, já matei de novo um amigo. Que isso? O que é está vendo? Tem gente voando aqui. Oh, não? Que isso? Está olhando para onde, meu filho? Já matei dois amigos aqui. Quem é você? Tá, né? A bomba site nós deixamos lá sozinho, né? Sai da minha frente! Obrigado. Okay, sir. Let's go. Que isso? Quem ser você? É um inimigo. Sabia, ele ia pegar a bomba site. Eu não sei pra que eu jogo essa bomba. Que isso? Que bundinha gostosa. Empina a bundinha aí, porra. Viu da mãe tava bem fino na bundinha. Ai que bundinha gostosa da. De... Ah, tô apaixonado por você, Josh. Olha, minha paixão aqui, tô te dando uma facada. Ah, tá bom, tá bom, chega. Nossa, certinho, ó. O escudo voa. É, como vocês sabem, eu, eu estou com fogo um amigo ligado. Então quer dizer que eu posso matar alguém. Quer dizer que eu posso atacar meus amigos. E posso ferir, tirar a vida deles. Vocês entenderam, né? Se você jogar essa bomba aqui, eu vou tirar a vida dele. Aí eu tirei 10% de Josh. É você de novo, Josh. Ah não, Josh. Deixa eu ver essa bundinha gostosa vá. Meu Deus, é muito quadrada. Gente, a bunda é... Que isso? Essa bunda parece ser triste. Ah. Saber o que está acontecendo aí? Só tem eu e Josh aqui. Tá, tá bom. Eu tenho a bomba dropou. Deu doprar a bomba. Depois pegaram de novo. Eu não sei, eu não sei o que eles estão dizendo. Eu não sei aonde, gente. Que, que é isso ali? Não, Josh, por favor, ajuda. A gente não pode. Cadê a bomba? Ai, filho da mãe. Chega assim, não. Eu vou ficar aqui. Eu não tô aqui, gente. O que que aconteceu? Mataram o Josh, não. Josh! que que é isso? Ah, já vem pra mim? Sua puta, vem, Sua puta, vem aqui, vai. Cadê? Oh não! Filho da puta! Mentira isso! Mentira! Mentira! Vai tomar no seu cu! Vai! Não vou ter que começar outra! Puta que par... Foda-se! Tô começando outra aqui! Mentira que ele me matou!